Peguei do outro lado Peguei mais um Só no Red Glitz aqui Bota um bagulho bem aqui Peguei mais um, Triple Kill E jogando aqui novamente para vocês aqui de shibomb galera, vamos que vamos, o bagulho já começou frenético aqui já, tem em primeiro, vamos lá, tô de aura aqui de novo, ainda não liberei a classe sniper, vamos ver o que que dá aqui Ai, pinei, pinei até a alma aqui agora, galera E aí o médico vai ressar, ressou, ressou, rezinho. Tem um cara ali Nossa, mata, mata Tamo não, paparo pegar o um bagulhete de volta aqui Aqui, ó, aqui Bem morrendo Acabou a munição ah, Nós temos pistolete aqui ainda Vou lhe ressar Peguei resinho maroto Vou pegar a munição aqui na caixinha Eita, cadê a caixa? Ué? Tá pegando a munição do lado contrário. É. Vou pegar a carta aqui de munição, cadê? Vamos lá, meu filho. Peguei munição, vambora. Vamos voltar que o pau tá quebrando lá. Vou pegar o bagulhete aqui. Eita, tá cheio de nega aqui. Eu entrei aqui sozinho. Né? Na inocência aqui, acabei tomando no cu aqui, ó. Vamos que vamos. Bora trabalhar, time. Bora trabalhar. Pegamos aqui. Eu tô entrando com o time aqui. Tomei, não vi da onde. Morri pra próxima. Já tirou a chance de me ressar Tô com uns pontinhos aí Tô em primeiro ainda aí no time Vamos a gente ajuda mais Tô em primeiro não é por causa dos kills, galera E sim tem que fazer o objetivo principal aqui é o objetivo Acabei morrendo, vou tentar fazer um costinho ali Não deu muito certo, não O cara jogando de sniper aí, ó Cadê camp? É lá na casa do Cachaprego Vamos tentar entrar A ideia, já plantamos aqui Agora a gente tem que defender Peguei Cheguei. O cara acabou me surpreendendo ali Me matou Então foi isso Vamos ver o que dá O pessoal tá reparando o EV aí O carrinho Quase renascendo aí galera Renasci, vambora Agora que eu... o O pó tá quebrando aqui Peguei do outro lado Peguei mais um Só no é de Glitz aqui Bota um bagulho bem aqui Peguei mais um. Triple kill. Isso é um jogo que não dá pra roxar muito, galera. Eita, dá aquela, aquela levantada aqui, aquela reanimada. GG me levantou aqui. Vamos pegar o negócio de volta e vamos embora. Tem uma mina ali, quase que eu caio nela Plane de munição, galera Vamos voltar aqui, ó Tem munição aqui Vamos que vamos Opa, triple kill de novo aqui. Opa, killing Spree. Bora lá. Fazemos alguns kills aí. Agora o último objetivo aí, galera. Vamos ver se é o mais chato. O que a gente fala aqui? Ah, é, mostra pra vocês a ponto 50 aqui. Aproveitar que eu tô perto de uma. Não acho de ficar nessas coisas, aí, não, mas é aqui, ó. Pega aqui, ó E aí você fala assim, ó E nem ele ficou full hit ali Enquanto eu tô pegando munição Deixa eu deixar aqui, né? Vamos entrar por aqui Fazer um costinha maroto aqui, ó Deu muito certo, não tinha um cara voltando aqui na minha direção Beleza, mas estamos ajudando o time aí Também em segundo lugar e 6.058 pontos E GG Kran, ganhamos aí E esse aí foi mais uma partidinha aí De X-Bomb de pra vocês Fiquei 15-10, tá bom Frag foi maroto Deu pra ganhar um XPzinho aí Então galerinha, esse aí foi mais um vídeo de X-Bomb Obrigado aí por assistir Pessoal que puder se inscrever no canal aí, se curtiu o vídeo, se inscreve. Quem não é inscrito aí, se inscreve. Quem é inscrito, dá like, compartilha. Leia uma descrição aí com os canais parceiros aí. É nóis. Fui.